Bem-vindos, magos e magas, a mais um vídeo Speed Art. Eu já disse várias vezes aqui a importância que eu dou sobre o processo criativo. Isso me ajuda até mesmo a querer conhecer outros artistas, que é um papel fundamental da arte, né? Coletar experiências. E uma pergunta muito frequente que vocês me fazem é como eu faço o planejamento das minhas artes. Bom, a resposta talvez seja um pouco contraditória, porque eu não costumo planejar muito, ficar matutando uma ideia, fazer esboços e tudo mais. Porém, como eu já comentei também, aqui é nós estamos trabalhando com uma linguagem da arte, que é a fotografia, a imagem 2D estática. Só que existem também outras linguagens, tem o motion, tem músicas, poemas, e aqui até mesmo utilizando a música como exemplo, justamente porque a gente já sabe que existe a possibilidade de começar pela letra ou pela melodia. Pronto, é isso. Aqui na imagem, caso você esteja se sentindo bloqueado, é bem provável porque você está começando já pulando etapas, ou até mesmo pela etapa errada. Então, se não estiver dando certo, começar pensando na ideia, planejando esboços, etc. Então, mude isso e comece buscando a imagem, depois você trabalha no conceito. Bom, essa é só uma dica que eu queria deixar aqui pra vocês no começo do vídeo, e eu digo mais. Porque, se você quer aprender Photoshop literalmente do dia para a noite e parar de criar suas artes na sorte, independente da forma que você comece ela, então conheça meus cursos de edição e manipulação de imagens pelo site rafaelsano.com ou clicando no primeiro link da descrição. Galera, espero muito que vocês aproveitem. Vamos nessa então para mais um vídeo. Tudo isso parece fácil, principalmente observando pelo SpeedArt, mas realmente é, porém só depois que você tem um conhecimento avançado de técnicas e fundamentos que os maiores editores do mundo sempre usaram nas suas artes. Acesse meu site e confia na Cal que eu vou te mostrar um caminho muito mais fácil. Thank you. you Thank you.